Olá pais, tudo bem? Nós vamos à terceira frase da nossa sete frases que você não deveria falar para o seu filho. E essa frase é... Ela tem algumas variações, do tipo Eu já te expliquei isso mil vezes e você não consegue fazer nada sozinho. Ou você não consegue fazer nada sozinho. Ou ainda, quando faz uma referência ao pai ou a mãe, do tipo, você puxou seu pai, você não sabe fazer nada sozinho. Quer dizer, além de... Atacar um ponto fundamental da personalidade dele, que é a autoestima, que nós precisamos desenvolver nos nossos filhos, principalmente nessa idade entre 2 a 6 anos. A gente ainda faz uma referência de uma figura positiva para ele, colocando que essa figura não sabe fazer isso. Para ele, principalmente nessa idade, eles não têm essa interpretação lógica de saber que nós estamos fazendo uma ironia ou que nós estamos brincando, porque eles vão identificar: ah, se meu pai não sabe fazer nada sozinho, eu não sei fazer nada sozinho, eu tô igual igual meu pai, isso está ótimo. Porque as crianças aprendem aquilo que elas vivenciam E possivelmente elas aprenderam isso com alguma situação da casa Do dia a dia O importante aqui é a gente realmente entender Que quando a gente fala isso de você não consegue fazer nada sozinho Ou que você não sabe fazer nada sozinho Nós atacamos justamente a autoestima dos nossos filhos E colocamos ele numa situação em que isso pode ser prejudicial Inclusive para seu futuro E colocamos eles numa situação Pode ser inclusive prejudicial para o seu futuro, onde eles possam é, não conseguir fazer coisas justamente porque eles acreditam que não sabem fazer nada sozinho. Hoje ele conta com o seu apoio, do pai, ou da mãe, mas daqui a pouco ele pode. Ah, vou contar com o apoio de um amigo, conto do um apoio. E vai sempre contando com apoios e vai dificultando esse processo dele de independência. No post tem um exemplo bem claro em que a gente fala disso, por exemplo. Isso pode ocorrer com qualquer situação, tá? É, mas, por exemplo, o banho, era uma situação que vocês faziam juntos e vocês deixam de fazer em determinado momento E possivelmente nessa idade, ou seja, talvez ele não tenha entendido essa separação Que não é algo que foi uma falta de atenção sua ou é algo que você não queria ficar na companhia dele nesse momento Que no começo era prazeroso, a gente inclusive faz com que seja prazeroso para que ele né, goste de tomar banho e saiba tomar banho Depois de um tempo nós damos essa independência para ele, isso precisa ficar muito claro para eles e eu estou dizendo aqui do banho, mas pode ser uma qualquer outra situação. E esse é o segundo ponto que eu quero que vocês percebam. Vejam qual que é a situação que está ocorrendo para você falar essa frase, que ele não consegue fazer algo sozinho. Perceba a situação, antes que você fale isso, quando ela vier na sua mente, e a partir do momento que você está vendo esse vídeo, você vai ver que agora você vai começar a perceber muito mais isso, na hora que ela vier à sua mente, perceba isso em vez de qualquer situação Por que ele não tá dando conta de fazer era algo que a gente fazia junto e deixando de fazer ou está relacionado a alguma outra atividade que a gente fazia junto e deixou de fazer percebam isso talvez ele queira até estar chamando a sua atenção para essa é, determinada situação para algo que vocês faziam junto e ele não soube administrar bem essa separação percebam isso neles com certeza, é, vocês ouviram essa frase no começo, falar assim Ah, eu não vou falar para o meu filho que ele não sabe fazer nada Mas muitas vezes nós falamos isso E é lógico que falamos, inclusive, às vezes até sem querer Vamos perceber, o nosso papel que é justamente esse São algumas frases que nós vemos no dia a dia Que pessoas falam, pais, mães falam E que não ajudam no desenvolvimento da criança Pelo contrário, nesse caso atua até na sua baixa autoestima Forçando ela, introspectando isso nele então, vamos prestar atenção a essa frase, quando a gente for falar isso, vamos perceber a situação que ela ocorre, o que aconteceu e aí vamos buscar uma outra forma. Depende de cada situação, a gente vai falar de uma outra forma, a gente preferir de uma forma bem positiva, ok? Pais, aqui são pais aprendendo juntos. Curta o nosso canal, a gente tem a, a nossa página no Facebook, no Instagram, você pode ver mais coisas lá. Compartilhe, se inscreva nele, você vai receber os vídeos em primeira mão. E aguardem as próximas quatro frases. Um abraço. Obrigado.